Olá, o assunto de hoje é polêmico. As mudanças anunciadas pelo governo federal no E-Social, que é a plataforma de informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. O E-Social foi implantado em 2018 e virou assunto recentemente após notícias dando conta de que ele seria extinto. Para falar mais sobre o assunto, nós recebemos agora aqui no nosso estúdio o Coordenador-Geral de Benefícios de Risco e Reabilitação Profissional na Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, o Órion Sávio Santos de Oliveira. Muito obrigada pela participação, bem-vindo no nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. Para a gente começar, primeira pergunta e principal, o que é o E-Social? O E-Social pode ser resumido de uma forma bem simples como uma nova forma de registrar a, os eventos trabalhistas, aquilo que acontece na vida do trabalhador. Ele vai afetar toda a nossa sociedade, afeta tanto as empresas privadas quanto os órgãos públicos do país e todos, de alguma forma, vão interagir em algum momento na vida com, esse, com essa nova forma de registro dos eventos trabalhistas. Ou seja, não é só para iniciativa privada, não o setor público também. Ela é para todos, para os órgãos públicos da esfera federal, estadual, municipal, todos terão que usar esse sistema para cumprir as suas obrigações acessórias. E social vai ser extinto? O e social não será extinto. Na verdade, a gente está vivendo um momento de mudança no projeto. O projeto, ele era dividido por alguns órgãos públicos. A gente tinha a Receita Federal do Brasil participando, o Ministério do Trabalho, o extinto Ministério da Previdência, o INSS, a Caixa Econômica Federal, todos compondo o projeto de uma forma única. Só que nesse momento agora, com a, com a mudança que estão propondo no projeto, a gente vai ter uma divisão do E-Social em dois sistemas a gente vai ter um sistema que vai contemplar as informações tributárias, ou seja, muito mais ligado à Receita Federal do Brasil, e um outro sistema com as informações previdenciárias e trabalhistas ligado à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. O secretário especial, quando anunciou essa mudança no projeto, o Secretário Especial de Previdência e Trabalho, ele disse que tudo que foi desenvolvido será aproveitado, ou seja, a gente vai ter um projeto dividido, a gente vai ter dois sistemas agora e não mais só um, porém, de uma forma mais simples, de uma forma mais racional, de uma forma que facilite o trabalho das empresas e de todos aqueles que irão usar o E-Social. Nós estamos falando de mudanças, principalmente para o preenchimento dessas informações, né? Quais são essas mudanças? O que muda agora? As principais mudanças estão focadas na simplificação do projeto. O projeto sempre foi muito criticado pelo elevado volume de informações solicitadas, então... A gente está tentando simplificar, retirando informações que são exigidas, eliminando eventos. Eventos são conjuntos de informação que a gente solicita no projeto. Então a gente está tentando é, diminuir esse número de eventos, diminuir o número de campos exigidos, para facilitar a prestação da informação pelas empresas. Atualmente o E-Social, para você que está nos acompanhando, ele tem 900 exigências para serem preenchidas. E agora com o novo E-Social? A gente tem a expectativa de reduzir esse número de exigências em pelo menos 40%. Isso vai ser possível a partir da eliminação de campos, por exemplo, de preenchimento não obrigatório ou da fusão de alguns eventos ou até mesmo da busca da informação em outros sistemas que o governo federal já possua. Desburocratização. Deixá-lo mais simples, é isso? Essa é a palavra. Simplificar, desburocratizar, facilitar o cenário de negócios, facilitar a vida de todos que dependam do cumprimento dessas obrigações. O e-social, ele não é uma alteração normativa. O E-Social, na verdade, é uma ferramenta para que todos possam cumprir as suas obrigações acessórias, aquilo que a lei exige que seja cumprido. Só que dentro do nosso papel de desenvolvimento dessa ferramenta, a gente tem que tentar tornar ela o mais simples, o mais racional possível e o mais aderente à realidade das empresas. E é para isso que a gente está revisando todos esses layouts, a gente está revisando todo o projeto, para tentar deixar ele o mais aderente possível à realidade e à dinâmica das empresas do país. Quem já opera com o E-Social né, e que ainda falta migrar, existe um prazo? Existe sim. Hoje nós temos um grande volume de empresas já dentro desse projeto. Nós temos cerca de 50% dos trabalhadores do país já com informações dentro do E-Social. Isso porque dois grupos de empresas já entraram. A gente fala que são as grandes empresas, aquelas com faturamento acima de 78 milhões e as empresas de médio porte com faturamento entre 4,8 e 78 milhões por ano já estão dentro do projeto, só que a gente ainda tem um grande volume de empresas para entrar, que são as microempresas, as empresas de pequeno porte, e essas empresas elas vão entrar a partir de janeiro do ano que vem. Então, algumas empresas já entraram, já estão enviando informação e recolhendo seus tributos por meio das informações prestadas no E-Social, e outra parte, teve um adiamento do calendário, elas iam começar esse ano a enviar suas informações, houve um adiamento para janeiro de 2019, 2020, me desculpe, e a partir daí a gente vai começar a ter as informações dessas empresas também dentro do projeto. Quem tiver interesse no calendário, a gente tem ele divulgado no site esocial.gov.br, Lá estão todas as informações oficiais sobre o projeto, inclusive esse novo calendário proposto, a explicação de tudo o que está acontecendo no projeto. Então é um canal interessante para quem quiser se ambientar com esse novo calendário e saber quando estará obrigado a prestar as informações. Quem já migrou neste ano com o um novo E-Social vai ter que migrar de novo no ano que vem? Quem já migrou esse ano vai passar por um período de adaptações sim nas informações enviadas, mas como foi anunciado, tudo o que já foi desenvolvido será aproveitado. Então provavelmente vão ser algumas adaptações que as empresas que já estão dentro do projeto vão ter que fazer, mas nada muito drástico, nada muito diferente do que já foi desenvolvido. O intuito é que a gente possa aproveitar todo o investimento feito e todo o investimento de, também de capital, de pessoas, de, de, de tempo que foi gasto pelas empresas para que o projeto consiga seguir seu curso. Até então existe um prazo para tudo. Ano que vem tem um prazo final. E para o E-Social, tem um novo prazo para empresas, órgãos públicos para aderirem todas essas novas informações? Tem sim. O calendário foi adiado para as micro e pequenas empresas que não estavam dentro e também para os órgãos públicos. Os órgãos públicos vão começar a prestar informações no E-Social a partir do ano de 2021. Por que isso? Os órgãos públicos, embora sejam muito questionados, seja muito questionada a entrada deles no projeto, eles têm uma dinâmica totalmente diferente. Os órgãos públicos não têm a obrigação de enviar todas as informações que as empresas possuam, possuem, porém, por outro lado, eles têm obrigações específicas, como informar aposentadorias, pensões pagas. Então é uma preparação totalmente diferente e por isso esse prazo é um pouquinho maior. Com relação ainda à recomendação para empresas e órgãos públicos, qual é com relação ao novo E-Social? A recomendação é que todos estejam muito atentos às notícias veiculadas. Foi anunciado que em setembro nós teremos a divulgação de um novo layout do E-Social, já com essas simplificações propostas. Então é muito importante que acompanhem as notícias, que observem as fontes oficiais de informação, pois há muito boato sobre o projeto e que entendam que a gente, na verdade, não está inventando uma nova normatização. O que a gente está fazendo é uma nova forma de cumprir essas obrigações, tentando facilitar para todos que fazem parte desse processo, criando um canal único, mais simples, mais aderente à realidade das empresas do país e tentando simplificar os processos, mas ao mesmo tempo tentando garantir uma concorrência mais justa, já que o nosso intuito é que todos cumpram a legislação adequadamente. Para ter acesso a esse novo calendário, as pessoas podem acessar algum site? Podem sim. O site oficial de informações é esocial.gov.br. Esocial.gov.br. Lá você tem as notícias sobre tudo o que acontece no Esocial. social o calendário. O calendário foi publicado pela Portaria 716 do Secretário Especial de Previdência e Trabalho. Mas também está lá num layout bem simplificado, a gente tem tudo muito bem explicadinho nesse site, de fácil acesso, de fácil compreensão por todos que precisarem conhecer. No caso da pessoa física, como empregadores domésticos, eles vão. Como isso vai impactar para esse público? Os empregadores domésticos foram os primeiros a enviar informações pelo e-social. Eles começaram a enviar suas informações em 2015 por conta da determinação trazida na lei complementar 150 que dizia que deveria existir um simples doméstico. Esse simples foi o E-Social. Então eles passaram pelo período mais conturbado do E-Social, já que foi um período de aprendizado para todos, mas hoje quem tem um empregado doméstico sabe que é muito simples esse processo. Hoje basicamente com três cliques você emite sua guia de pagamentos e consegue manter o seu empregado doméstico em dia com a previdência, em dia com as obrigações trabalhistas. Para ele, é, esse simples que existe é determinação legal, ou seja, não foi alterado por essas mudanças até o momento, essas mudanças anunciadas. Então está sendo pensado como vai funcionar isso tudo para ele, mas de início para o empregador doméstico não teve nenhuma alteração específica. Falando de governo, o governo tem um prazo para apresentar essas mudanças do E-Social? Tem sim. O governo ele está se preparando para apresentar isso tudo até setembro desse ano, até porque em janeiro do ano que vem o E-Social vai precisar estar com essas modificações já implementadas. Então, a gente quer anunciar para todo o mercado até setembro, para que todos consigam se preparar por pelo menos três meses e enviar com tranquilidade as informações. Além disso, nesse período é o tempo também da de gente desenvolver um módulo simplificado de prestação das informações pelas micro e pequenas empresas. Foi uma promessa que esse módulo simplificado, que hoje está acessível só ao doméstico, ao segurado especial e ao microempreendedor individual, que ele também vai estar acessível às microempresas e às empresas de pequeno porte. Então a gente precisa desse tempo para se adaptar e a partir de janeiro, quando entrar em produção o E-Social para essas empresas, elas terão também um módulo simplificado de prestação das informações. E as penalidades para quem não entregar o E-Social? Bem, o E-Social, ele substitui uma série de obrigações acessórias hoje existentes. Por exemplo, ele substitui a RAIS, a GFIP, o CAGED, o perfil profissional-gráfico previdenciário, e para o descumprimento de todas essas obrigações, a lei prevê uma sanção, uma multa. Então, o Esocial, como ele está substituindo todas essas obrigações, quem não cumprir o Esocial vai estar tá descumprindo todas essas obrigações previstas na legislação e poderá estar sujeito à multa. Por exemplo, a não emissão de uma comunicação de acidente de trabalho, quando o trabalhador sofre um acidente. Se você não comunicar, há uma multa prevista no artigo 22 da Lei 8.213. Se você não enviar informação para o Esocial, você vai estar tá descumprindo esse dispositivo e vai estar tá sujeito à multa prevista na legislação. Hoje nós falamos sobre o E-Social e o novo E-Social, para reforçar para quem está nos acompanhando. Novamente, qual é o e-mail para ter todas as informações? Porque são muitas, muitas dúvidas, perguntas. Isso, o site oficial para quem quiser ter as informações é o esocial.gov.br. Lá você acha todas as informações do projeto, o manual que orienta vocês a compreender melhor esse sistema, saber como prestar as informações e lá também você acompanha todas as notícias que estão sendo veiculadas pelo Ministério da Economia sobre o tema. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa, bem-vindo, muito obrigada. Eu que agradeço, agradeço a todos pela paciência em nos ouvir e por acreditar no projeto espero que todos entendam que é um projeto que vai simplificar a nossa vida e facilitar a vida de todos os cidadãos do país. Muito obrigada.